Em nome de Jesus, eu quero apresentar aí para você o tema da lição de hoje, Desafios da Fé em Tempos Difíceis. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós queremos agradecer, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, traz a tua resposta, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Opera Senhor com poder e graça em nome de Jesus. Ó oh, Deus, coloca a tua mão poderosa. O microfone mim. Coloca a tua mão poderosa para sustentar as nossas vidas deste dia. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Deus a tua provisão, o teu cuidado sobre nós. Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus que opera com sinais e maravilhas. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Edifica para o teu louvor e para a tua glória o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, a lição de hoje, ela tem um título e ela é muito interessante, a lição como ela foi escrita pelo pastor Gerson Brum Machado, que é pastor da nossa igreja lá em em Porto Alegre, Igreja Batista Betel, uma das mais antigas da nossa denominação, então nós vamos nesta manhã ouvir e compartilhar aquilo que o senhor tem falado é, a respeito da nossa revista da escola bíblica. Então a revista da escola bíblica ela tem alguns objetivos, né? O primeiro deles ali eh é, se você tem a sua revista você pode abrir a página 62. o tema é desafios da fé em tempos difíceis e o texto áureo da lição de hoje é tenham fé no senhor o seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas ou nos profetas dele e vocês terão a vitória, segundo a Crônicas 20:20. e 20 Quais são os objetivos desta lição? Basicamente, queridos, conhecer a história do rei Josafá, que enfrentou junto com o povo inimigos numerosos e impiedosos. Né? Josafá está vivendo aí um momento muito difícil e então ele precisa que o Senhor dê graça, o Senhor abençoe... Ele precisa que o Senhor multiplique. Então, nós sabemos que as lutas são grandes, elas vieram sobre o povo de Israel. E por tudo, nós agradecemos ao Senhor. Então, aqui tem uma explicação aí sobre a história de Josafá, como ele venceu cada dificuldade. Também, o outro objetivo da lição é perceber é, que Deus sempre dá o livramento. A fé, a confiança do rei, do povo e dos sacerdotes... Essa confiança, ela é sempre presente na vida de, do povo de Deus. E, no praticar, é estimular a igreja a campanhas de fé. Aqui o pastor Gerson Bruno Machado faz uma provocação para que nós possamos aprender, né? A desfrutar é, dessa capacidade, desse cuidado é, da gente poder entender aí as necessidades. Esta lição de hoje ela tem como texto básico, segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 14 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaseel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias, levita e descendente de Azaf, no meio da Assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, deste exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, vocês virão pela subida de Zis e os que é, encontrarem, vocês se encontrarão no fim do vale em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firme e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Que palavra tremenda o Senhor deu aí através de Jaziel, Jeaz, né? Este, este homem, eu costumo dizer que Jaziel era uma pessoa tão tão simples, né? E para poder identificar ele, eles contam um monte de parentes dele lá para dizer da onde que ele veio. É, isso mostra que Deus pode usar qualquer pessoa de acordo com a sua vontade, o seu propósito. e Com certeza Ele usará a sua vida também nesses dias em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso porque nós estamos vivendo dias difíceis. Eu tenho certeza que o Senhor usará a sua vida o louvor e a glória do teu santo nome. Amém, tá queridos? Na introdução da lição de hoje, a gente, o pastor Gerson Brum começa com uma provocação, uma pergunta. Como encarar momentos difíceis? O que fazer em tempos de crise? Como proceder quando parece que não há saída? É interessante, né? Parece que o pastor Gerson escreveu essa lição no dia de hoje, parece que ela é atual. E, na verdade, é uma lição que foi escrita já um ano atrás. Né? Nós, quando fazemos a programação da revista, a gente escala as lições, escala as pessoas para escrever, e elas normalmente escrevem um ano, às vezes até um pouco mais de tempo antes da, da lição ser ministrada. Então, veja você como Deus está. Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer lá na frente, Deus ele é poderoso para fazer acontecer e ele é poderoso para ministrar sobre as nossas vidas. Então, como encarar esses momentos difíceis? O que fazer em tempos de crise? Como proceder quando parece que não há saída? É interessante que todo ser humano, ele, em algum momento da sua peregrinação, e é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, é peregrinando, né? é, há de passar por um momentos de grandes lutas e aflições. Não, nenhum de nós está isento de passar por lutas e passar por aflições. é Isso é inerente, irmãos, a todas as pessoas, independentemente da sua classe social, da sua raça, sexo, as lutas chegam e elas não escolhem as pessoas. É, eu só quero dar uma, uma informação para você, porque assim é, nós até pensamos muitas vezes que Josafá era um homem que procurava briga, confusão. Não, o Josafá era um homem que ele não procurava briga nem confusão. Ele dava de tudo para não, não entrar numa confusão, não entrar numa briga. No entanto, o Josafá é um homem que tem que passar por algumas dificuldades, e ele passa por isso. Então é importante a gente entender que as lutas chegam. Né? Não há como a gente garantir que elas não chegarão, que elas não acontecerão. Todos nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Observando, então, a parte do contexto histórico, no decorrer do reinado de 20 governantes, Judá oscilava entre a obediência a Deus e a apostasia. Então, os reis de Israel, nesse tempo, estavam todos apostatando da fé, ou seja, renegando o Senhor Deus. Mas os, povo, os reis de Judá, era o Reino do Sul, eles continuavam servindo a Deus, mas alguns não obedeciam integralmente. Então eles oscilavam nessa questão. A resposta às leis de Deus, da parte do rei, que estavam em exercício no momento, elas determinavam o grau de espiritualidade da nação, se Deus aplicaria ou não o castigo ou a disciplina sobre o seu povo. Eu não gosto muito da palavra castigo, porque castigo tem a ideia de punição. Eu gosto da palavra disciplina, porque embora a dor, vamos dizer assim, de quem está apanhando seja a mesma, mas a diferença é que o castigo é a punição por algo que eu fiz errado. E a disciplina é o ensinamento que Deus me dá, que na próxima luta, na próxima oportunidade, eu aprenda exatamente aquilo que ele precisa que eu aprenda. Então, o objetivo de Deus não é castigar a nossa vida, mas é nos disciplinar para que a gente possa estar sempre no centro da sua vontade. A Bíblia declara que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também não esconde os seus fracassos. Então, para você ter uma ideia de alguns fracassos de Josafá, ele foi casar logo com a filha do Acabe. Né? Ele, ele, ele fez uma aliança... Acabe quando ele não deveria ter feito aliança com Acabe. Josafá vai para uma guerra que ele sabia que não era para ir para essa guerra, isso não, você vai ter que ler num, num tempo é, oportuno aí, é, em 2 crona capítulo 20, você vai encontrar alguns erros de Josafá. É, então, Josafá tem algumas falhas e, e, e a Bíblia não esconde a falha dos seres humanos, não esconde a falha dos personagens, muito ao contrário. Né? Mas a Bíblia diz que no geral, Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o que importa é que, de alguma forma, né, Josafá, ele, quando erra, ele falha, ele se apresenta diante de Deus e ele corrige aquilo que tem que ser corrigido. Contudo, nessas narrativas bíblicas, temos, talvez, uma das maiores vitórias do povo de Deus diante dos seus inimigos. Josafá, rei de Judá, buscou a direção de Deus e obteve uma esmagadora vitória. Essa vitória foi tremenda que ele obteve aí é quando ele estava servindo ao Senhor. Nós devemos compreender que em momentos de grandes lutas e adversidades, é que precisamos exercitar e estimular a fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, aquilo que nós ainda não vemos realizado. Mas confiados numa promessa que Deus nos dá, nós somos cheios dessa certeza, e por conta disso a gente então consegue... É, andar mais, a gente consegue viver, a gente consegue é, experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, a fé precisa ser vivida. E na provocação que o, que o nosso redator começa aqui, a lição de hoje, ele fala sobre a questão da, das campanhas de fé. Né? Ou seja, será que nós temos feito campanha de fé? vou dar um exemplo para você. A gente lê na palavra de Deus que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos traz resposta, o Senhor abençoa, etc. Isso é uma grande verdade. Mas há um problema sério, porque tem muita gente que pensa que porque tem um problema, Deus é obrigado a resolver o seu problema. E a gente precisa entender que Deus só, a Deus trabalha a partir daquilo que nós colocamos nas mãos dEle. Ou seja, Deus trabalha a partir daquilo que nós apresentamos diante dEle. Se eu tenho um problema, mas eu estou acomodado com o meu problema, e eu não, não faço questão de resolver esse problema, não é Deus quem vai resolver o problema. Ou seja, por mais que eu tenha uma dificuldade, eu preciso aprender a bater a porta de Deus, eu preciso aprender a buscar. O que, que a palavra de Deus nos diz? né Que a gente deve buscar... Então, é importante buscar, é importante bater, é importante é, trabalhar isso. Ou seja, não é o fato de você ter um problema, uma dificuldade, Deus automaticamente vai resolver. Né? Você pode ler na Bíblia várias vezes, toda vez que Jesus encontra uma pessoa, Jesus pergunta para essa pessoa o quê? O que eu quero, o que você quer que eu faça? O que você espera que eu te faça? Por que, que Jesus pergunta isso? Ele não sabia? Ele não é Deus? Ele sabia o que a pessoa precisava, mas Deus quer ouvir o que você precisa. Um dos grandes erros que nós cristãos às vezes cometemos é que nós achamos que porque temos um problema e temos um Deus, esse Deus automaticamente tem que resolver todos os nossos problemas. E não é bem assim. Deus responde aquilo que nós colocamos nas mãos dEle. Então, enquanto você não entrega um problema para Deus... Deus não pode operar naquele problema, ele pode porque ele é Deus, mas ele não faz, por quê? Porque ele tem um sistema de, de trabalhar conosco, que depende de nós colocarmos diante dele a questão, o problema. Então, é importante estabelecer a fé e a confiança em tempos de crise. Como fazer isso? Como vencer através da fé? os inimigos que, se, que nos cercam diariamente, você está cercado diariamente, nós estamos rodeados de incertezas, rodeados de circunstâncias que nós não temos controle, e para isso a fé é essencial para que nós possamos viver. Então, como viver e gerar um ambiente de fé nas adversidades? Né? É, consideremos então, alguns desafios, é isso que a lição de hoje trata. Ou seja, como viver e gerar este ambiente de fé no meio das adversidades. Os dias de mares calmos na nossa vida eles são relativamente poucos. Na grande maioria dos nossos dias, nós temos lutas para serem vencidas, e precisamos vencê-las todas, em nome de Jesus. Né? Então, é importante entender e compreender como nós trabalhamos com a questão da fé. A fé, amados, ela não é um componente passivo. A fé é sempre um componente ativo, ou seja, a fé ela passa pelo processo de eu buscar. A fé passa pelo processo de eu bater a porta. A fé passa pelo processo de eu me colocar diante de Deus. Então, a fé ela não é um componente passivo, não é contemplativa. A fé ela é ativa e ela precisa ser exercitada a todo dia. Então, a pergunta que o redator da nossa lição faz... Como viver e gerar esse ambiente de fé nas adversidades, passa por algumas atitudes que nós precisamos ter diante da adversidade. A primeira atitude que ele coloca aqui é, tenhamos fé e não medo, tenhamos fé e não medo. A gente pode até pensar um pouquinho sobre alguns componentes da fé e alguns componentes do medo. O medo paralisa medo faz com que a gente fique parado, né? mas quando a gente tem fé, a gente avança para aquilo que está diante de nós. É interessante que assim que chegou aos seus ouvidos, grande multidão estava vindo ao encontro de Josafá, aqui eram praticamente três reis, né? três grupos de pessoas, é, para falar com Josafá e tentar batalhar contra ele. É, o rei então teve um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Ele comumente ele vai dizer, Senhor, o que faremos? Né? Ele vai reclamar, ele vai dizer realmente que ele está com medo. Lá em 2 Crônicas, Crônicas 20, no versículo 3, ele expressa esse medo e ele realmente mostra que está com medo. Né? Segundo os especialistas, aí, uhum. o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. O medo é aquela, aquele componente necessário para a gente não ir além do que deve, né? É, para a gente se manter em alerta. É interessante que quando você, por exemplo, está dirigindo e você tem um certo medo da estrada, porque a estrada está muito cheia, ou porque ela tem curvas que você nunca passou, a sua atenção fica focada na estrada. Quando você está dirigindo e você está muito devagar, né? e aí você começa a olhar para o lado, olha para um lado, olha para o outro, e a estrada está relativamente vazia, aquilo traz uma falsa sensação de segurança e você acaba perdendo a concentração. É muito comum, às vezes acontece coisas assim, você está olhando para um lado e em uma fração de segundo aparece lá um cachorro na tua frente. Se você estivesse focado na estrada, provavelmente você veria o um cachorro e desviaria dele. Mas como você estava olhando, dava devagar olhando para vários lados, você perdeu essa noção de medo e com isso pode acontecer um acidente. É importante manter o foco. Diante das lutas e das crises da vida, a gente precisa ter fé. A gente precisa entender que o medo é um componente, faz parte, mas ele não pode nos dominar. Né? Nós não podemos ser dominados pelo medo. Então, o medo faz com que a gente demonstre receio. A gente se sinta ameaçado, é, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Né? pavor, então, é essa ênfase do medo. Uma pessoa dominada pelo medo, ela tem sentimento de pavor. Eu ministrei há 15 dias atrás sobre a expressão da palavra pânico. Vem do deus Pan, que é um deus grego, né? Quem que era esse deus grego? Ele era um, um deus que era metade, metade homem, metade bode. Os gregos adoravam esse deus, algumas da região ali de Manatona adoravam esse deus grego. E esse, esse deus grego, ele causava um pânico terrível nas pessoas, a ponto de fazer com que elas não saíssem de casa, com que elas ficassem presas, elas vivessem no domínio do medo, né? A pergunta aí que o nosso redator faz é, é muito simples. Quem não passou por situações de grandes estresses, né? Grandes estresses, medo, pavor e ansiedade. Acredito que em determinados momentos da vida, certamente todos nós passamos por este momento terrível e difícil em nosso interior. Como reagir a uma situação de perigo iminente? Como reagir ao medo e à sensação de pavor? e angústia. Né? Olha que coisa maravilhosa. A lição de hoje tem essa característica: nos ensinar como passar por esses momentos difíceis sem deixar que o medo nos domine. O texto bíblico de 2 Crônicas 20, versículos 3 a 4, conta-nos que o rei Josafá teve medo. Porém, a resposta dele ao medo foi: se a buscar ao Senhor e apregoou um, um jejum em todo Judá." e estas, este se congregou a pedir socorro do Senhor. Olha que interessante, tem gente que tem medo e não sai nem de casa, né mas Josafá teve medo, e o que, que ele fez? Já que a situação nossa é complicada, vamos todos juntos orar, vamos todos juntos jejuar, vamos buscar a direção do Senhor, porque de alguma coisa, de alguma forma, Deus vai nos abençoar. É o que nós estamos tentando fazer nesses dias? Nós não sabemos exatamente como é que o país ou, e as nações do mundo vão sair dessa crise, nós não temos ideia de quando é que isso vai terminar, mas o que nós podemos fazer nesta hora é continuar colocando a nossa confiança no Senhor. Por isso, nós temos pedido a você para estar conosco todos os dias, às sete e meia da noite, hoje nós não, não teremos esse tempo de oração, porque nós estaremos no culto online, mas você está sempre convidado a estar conosco às sete e meia da noite, nas nos demais dias da semana, para orarmos e buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós reconhecermos que temos medo, que temos incapacidades, e que nós dependemos do Senhor completamente em nossa vida. Então é importante isso. Diante do exposto, precisamos compreender que é justamente nas horas mais difíceis, né? justamente nas horas mais difíceis, quando parece que não há mais solução, e de fato o perigo é iminente, devemos colocar nossa fé em ação. Não apenas dando crédito aos textos bíblicos e às vitórias que Deus concedeu ao seu povo no passado, mas também acreditando que esta vitória, e o cuidado e a proteção do Senhor para cada um de nós, está disponível ainda hoje para todos aqueles que colocam a sua fé nele. Né? Então é importante que nós possamos tocar a nossa fé no Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos de ceticismos, de descrenças, de falta de fé, de esperança. E é necessário nós ativarmos a confiança no Senhor. Né? A palavra confiança tem a ver com uma âncora, tem a ver com alguma coisa que nos torna mais fixados, ou seja, faz com que a nossa vida não fique ao sabor das ondas, mas ela tenha estabilidade. Deus fala e orienta todo aquele que o busca. É interessante isso, você nunca ficará sem resposta, quando você buscar ao Senhor. Assim como foi nos dias de Josafá, assim também será na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Em tempo de cesticismo, é importante buscar ao Senhor. Sabemos plenamente que agora, restaurados para viver na nova aliança, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, ele, que é o perfeito amor, lança fora todo medo. 1 João 4:18). 18. Desse motivo... Podemos e devemos confiar no Senhor. Amém? Para refletir aí, para você é, poder fazer a sua, o seu comentário, você ainda confia plenamente nas palavras do Senhor? Ou as circunstâncias da vida têm gerado medo e ansiedade? Né? O que é um medo? medo é, um, é, uma, é uma resposta negativa a alguma coisa que está me acontecendo. E ansiedade é um medo de alguma coisa que pode acontecer. Quando essas coisas dominam a nossa vida, quando esses dois sentimentos né, de medo e de ansiedade dominam a nossa vida, a gente simplesmente para. É importante que nós, como cristãos, a gente não é super-homem, né? a gente precisa ter claro que nós passamos por lutas, passaremos por dificuldades, a gente precisa ter muito claro no nosso coração que, eventualmente, nós teremos batalhas para enfrentar, no entanto, nós precisamos também... Confiança no Senhor para vencer os dias difíceis da nossa vida. Amém? Como é que vocês têm passado esses dias? Como é que foi aí essa semana? Nós pegamos aí praticamente a semana inteira agora de dentro de casa. Como é que tem sido isso para você? Né? Alguns irmãos não, não estão obrig são obrigados a ir trabalhar porque tem condições de trabalhar fora, mas a grande maioria está em casa, parado, né? E, e, e alguns tentando se exercitar, então a gente tem visto isso e eu sei que essa semana, ainda mais uma semana, a gente vai enfrentar pela vem pela frente aí essa questão da quarentena. Então, eu sei que Deus é fiel e, e vai honrar, mas eu sei também que há lutas e dificuldades. O segundo ponto desta lição, que o nosso redator nos enfatiza nesta manhã, é tenhamos fé... E creiamos na estratégia do Senhor. Tenhamos fé e creiamos na estratégia do Senhor. Eu preguei domingo passado, e é uma grande verdade, que Deus ele tem sempre uma estratégia nova para problemas novos. A gente tem que entender uma coisa importante. Deus não é aquele que falou no passado só. Deus ele falou no passado, ele fala no tempo presente. E ele falará amanhã também. O desafio que Josafá enfrentou... Ele é diferente do desafio que nós estamos enfrentando agora. Mas Deus é o mesmo Deus. O mesmo Deus que deu uma estratégia para Josafá resolver o problema, é o Deus que vai dar estratégia para mim, para você, para que a gente possa vencer as dificuldades da nossa vida, do nosso tempo presente. Então, o que é a estratégia? A estratégia é vista como a arte da guerra, né? A gente gostaria que no mundo não fosse uma guerra, a gente gostaria que fosse tudo paz e amor. Mas a grande verdade é que é uma guerra que precisa ser enfrentada. Só é bem sucedido na batalha o exército que planejou e compreendeu bem sua estratégia e controlou o inimigo através dela. Então a estratégia visa manter controle sobre aquilo que eu não posso ter controle, que eu não consigo, mas eu tentar manter esse controle, tentar me acercar dessas coisas e através disso dominar o inimigo a minimizar as minhas perdas e maximizar o uso das condições ou dos recursos que eu tenho na mão. O pai do estudo moderno da estratégia é um alemão chamado Karl von Clausewitz. Ele definiu a estratégia militar como o um emprego de batalhas para obter o fim da guerra, ou seja, a estratégia visa terminar com a guerra e não continuar a guerra, né? É, portanto, ele deu a preeminência de objetivos políticos em relação a conquistas militares, garantindo o controle civil sobre os militares. O Klaus Witz, ele entende que, se deixar apenas na mão do militar a questão da guerra, o militar, vamos dizer assim, ele tende a fazer o estado de guerra permanente, porque ele é treinado para isso. Né? Então, a ideia de Clausewitz era fazer uma, uma dualidade de controle, para que esse estado de guerra não fosse permanente e toda a estratégia fosse pensada para evitar a guerra, para sair da guerra e não para se manter em guerra. Então, a Klaus Witts, ele trabalha essa ideia. Daí que tem hoje, por exemplo, a grande discussão se os ministros é, da, da área militar precisam ser militares ou devem ser civis. Né? A, a questão é uma, uma discussão que existe do ponto de vista histórico a respeito disso. Basicamente, o que nós precisamos entender é que a estratégia tem uma finalidade, que é vencer a guerra, terminar a guerra e não manter-nos na guerra. As estratégias militares se baseiam em um tripé, preparação das táticas militares, a aplicação dos planos no campo de batalha e a logística envolvida na manutenção do exército. Né? Ou seja, se você não tiver logística de como manter uma frente de trabalho, uma frente de guerra, você vai ter dificuldade é, para poder manter aquele ponto de, de guerra. Observando o contexto do texto proposto, o rei Josafá sabia ou sabiamente recorre ao general de guerra, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que conhece em esquadrinhas os pensamentos mais ocultos dos homens. E ele governa com poder e grande glória todas as coisas do universo, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que que Josafá faz? Ele está passando por um momento de guerra e turbulência. Então, ele vai buscar o Senhor. E esse Senhor é o Senhor que coordena todas as ações que os homens fazem na terra. Ou seja, nenhuma guerra é, está sendo levantada sem que o Senhor não esteja participando deste processo. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus que não foge à luta. Ele Toda vez que você clamar por ele e colocá-lo na luta, ele vai estar na luta com você. Deus não, não foge da luta, né? Então, é a partir é, desse clamor que Deus vai operar as maravilhas, né? Apesar de entendermos que a batalha é do Senhor, Deus ordenou, então, que o povo é, deveria estar posicionado. É importante entendermos isso, né? O registro dos versículos 6 a 12 de 2 Crônicas mostram exatamente o conteúdo da oração de Josafá e o apelo final da oração a oração dele termina assim. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele confessa para Deus que ele não sabe o que fazer, mas ele reclama ele clama a Deus e fala ao Senhor, que os olhos estão colocados no Senhor, né? A partir então deste clamor ao Deus da guerra, o espírito do Senhor veio sobre Jaziel, segundo a Crônicas 20:14. E toda a estratégia foi revelada ao rei e a todo o povo e com ele estava para pelejar, então é interessante isso. O rei poderia ter recebido a notícia e ter, por exemplo, entrado em crise, em depressão. Muita gente às vezes entra, né? Ele poderia ter recebido essa notícia ruim de que o exército, três exércitos inimigos, iam tentar invadir Jerusalém e ele poderia ter se escondido, poderia ter chorado, ele poderia ter abdicado do trono. Dizer, ah, vou passar para alguém mais competente do que eu. Né? Mas não, ele foi buscar o Senhor. Isso ensina para mim e para você uma coisa importante. Nunca fuja das lutas que estão propostas para você. Se Deus permitiu uma situação na sua vida, né, que você ainda não sabe como é, que você talvez não tenha controle, ou ainda uma situação que você é, vai ter que passar por ela, que você nunca passou, saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus não permite uma luta, nenhuma luta, para o qual ele não esteja presente conosco, ele não possa estar presente conosco. E se Deus coloca uma luta na nossa vida, é porque ele sabe qual é a nossa capacidade de enfrentar. Deus não permite uma luta que você não possa enfrentar. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade em alguma área da sua vida, seja área profissional, seja casamento, seja é, no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com amigos, não sei qual área que você possa estar enfrentando, saiba disso. Se você está enfrentando essa guerra, é porque Deus sabe que você pode vencer. Então, Deus ele, ele, ele não dá para nós uma guerra, uma luta maior do que aquilo que nós temos capacidade. E ele está sempre presente conosco agora Deus quer que nós também tenhamos clareza de que nós precisamos buscá-lo, ou seja o fato dele saber que nós podemos passar por aquilo, não quer dizer que ele automaticamente estará conosco sem que nós possamos clamar a ele, então é importante esse outro passo de fé, para clamar ao Senhor, então se a estratégia de guerra é a arte de guerrear aí e por ela se vence o exército inimigo O Espírito do Senhor passou a revelar toda a estratégia Como deveriam enfrentar os seus inimigos E de que forma eles estavam vindo para guerrear contra Judá Ou seja, entregou todo o plano do exército adverso, adversário ao rei Josafá Apesar de entendermos que a batalha é do Senhor Deus ordenou que o povo de Judá deveria estar posicionado para o enfrentamento Aqui tem um ponto crucial para nós Há uma parte que, para você conquistar a vitória, cabe ao povo de Deus, cabe a você estar posicionado. Vou dizer uma coisa para você. No mundo espiritual, é muito mais importante o seu posicionamento do que a sua determinação. É muito mais importante você entender aonde é que você tem que estar neste momento e qual a sua postura neste momento do que a sua capacidade de vencer uma guerra. Aliás... Humanamente falando, nós não temos capacidade. A gente sempre vai ter desafios que são permitidos por Deus e são maiores do que a nossa condição. Deus sabe que nós podemos vencer, mas eles são sempre maiores do que nós, os problemas. Então é importante você poder perceber isso. Como é que você vence as suas batalhas da vida? Não é pela sua capacidade, não é pelo estudo, é pelo seu posicionamento diante de uma luta, diante de uma dificuldade, qual é a sua posição? Você se mantém firme? Você acredita? Você mantém a fé? Ou você corre da luta? Ou você simplesmente desanima e desiste? Então esteja sempre posicionado. O que é estar posicionado? É falar com o coração, é deixar que o coração fale mais alto. É fazer com que a gente, diante de uma crise, de uma dificuldade compreenda que Deus ainda é por nós e nós vamos vencer se a gente não desfalecer pelo caminho. Este posicionamento envolve a necessidade de manter-se sóbrio e vigilante, atento e alerta, pois o nosso inimigo é sagaz e astuto. Né? Então, o inimigo sempre vai ter nuances assim, de mudanças de ideias para tentar atacar a nossa vida. Mas nós precisamos estar posicionados, né? Ou seja, ficar posicionados posicionado, ficar em posição, é saber aonde nós estamos e não descer, descer o nível, porque o inimigo desceu o nível. A gente não desce o nível, a gente mantém o nível em nossa vida. Então, a pergunta aqui, a aplicação nesta manhã, é, ela fala a respeito disso. Em tempos de muitas vozes, como ter a certeza de que, do que Deus está falando, temos compreendido a necessidade da oração e o clamor ao Deus vencedor das batalhas né? o posicionamento tem a ver com isso então o que é um posicionamento? tem gente que ele, ele ouve 10 coisas ao mesmo tempo Então, ele vai comprar um carro ele não sabe, ele quer comprar um carro azul mas ele acaba chegando em, carro, em casa com um carro roxo né? por quê? porque ele não sabe, ele não se consegue se posicionar então ele vai numa loja, um, um, um vendedor fala uma coisa para ele, outro vendedor fala outra, outro fala outro. E assim é nesses dias. Se você abre a internet, se você liga os canais de televisão, você vê tanta notícia e ouve tanta coisa, você acaba não entendendo exatamente onde é que você está. Então independente do que está em nossa volta, nós precisamos nos posicionar. Ou seja, eu preciso ter firme no meu coração aquilo que eu creio que eu não seja levado por ideias que vão sendo ventiladas. Algumas dessas ideias que vão sendo ventiladas, elas são negativas, elas não correspondem com a verdade. O mundo está cheio de fake news e não é de hoje os fake news da vida. Então, nós precisamos ter firmeza. Em tempos de muitas vozes, como ter a certeza do que Deus está falando, lendo a palavra de Deus. Esse é o primeiro processo que você precisa vencer. Né? é ler a palavra, conhecer o caráter de Deus. E quando conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que Ele responderá e abençoará a nossa vida. É importante compreendermos isso, né? porque Deus Ele é um Deus que vence as batalhas que nós estamos colocados. Terceiro ponto, tenhamos fé e creiamos na palavra do Senhor. Tenhamos fé e creiamos na, ou na palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro para você aumentar o seu conhecimento. A Bíblia é um livro de aplicação prática. Né? Ou seja, quando você lê a palavra do Senhor, o sentido de ler a palavra do Senhor é para que você possa aplicar, é para que você possa viver a palavra que está sendo ministrada. É importante entender isso. né? Nós, como cristãos, nós somos o povo da palavra. Então, nós estamos vivendo esses tempos difíceis, né? e nós acreditamos que os ensinamentos de Cristo Jesus estão vivos, latentes, e são atuais para os nossos dias. Jesus disse uma frase interessante em Lucas 18, 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ou seja, a fé foi importante para aquele tempo que Jesus estava na terra, mas também é importante para os dias de hoje. E ela será essencial também para os dias finais. O Jesus espera achar fé na terra. Nós estamos, irmãos, vivendo tempos difíceis, né? Tempos em que a credibilidade dos pregadores, dos ministros da palavra, aqueles que ensinam, tem sido alvo de duras críticas. Essa semana eu assisti alguns vídeos que falam sobre isso, sobre a questão da, da credibilidade. Mas é, nós temos sido realmente... É, vítimas aí de várias críticas mas por causa de palavras duvidosas e de profecias nem tão espirituais assim né e até mesmo não condizem com verdades da palavra muitas vezes nós estamos sendo enganados por pessoas né então nós precisamos entender isso que essas profecias essas palavras elas precisam ter base da palavra de Deus e se você não conhece a palavra de Deus com certeza você fica sujeito àquilo que homens e pessoas estão tentando dizer para você. Então é importante você estar firme e alicerçado na palavra de Deus. Né? É, no fundo, no fundo, essas incoerências todas que nós encontramos nos pregadores e alguns profetas e alguém que usa a palavra de Deus, essas incoerências, elas de alguma forma fazem com que muitas pessoas deixem de crer no Senhor nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Não não use a palavra de Deus como uma saída é, para você resolver problemas que você tem que resolver. É Deus que Deus faz, mas você precisa resolver. É, então, não nos surpreende que quando estamos anunciando a palavra de Deus, é quando nós estamos evangelizando, é, não nos surpreende que é, algumas pessoas... É, que já frequentaram igrejas ou até mesmo faz parte de lideranças, elas estão de alguma forma é, incrédulas em relação à palavra de Deus. A grande questão é por que alguns homens deixaram de anunciar a pura e fiel palavra de Deus? A palavra deixou de ser verdade, né? Ou seja, a gente pensa assim que que Deus ele ele é fiel aquilo que o homem fala. Deus não é fiel aquilo que eu falo. Ele é fiel aquilo que Ele escreveu na palavra dele. Toda vez que eu estiver falando a palavra de Deus para você e, e, e aquilo que eu estiver falando não estiver coerente com o que está na palavra de Deus, você precisa ficar com a palavra. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus ela é suprema e nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Então, eventualmente os homens erram, eventualmente os homens falham, mas nós precisamos confiar e continuar confiando na palavra de Deus. Né? É importante entender aí é, que a palavra de Deus ela é tremenda, aprofundando um pouco mais a necessidade de crer e de depositar toda a nossa confiança na sua palavra. O Senhor Jesus ainda declara sobre a terra e sobre os céus que hoje contemplamos. Né? Ele diz que a céu e a terra passarão mas as suas palavras, né? ele diz, as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpre completamente, ela nunca vai deixar de se cumprir. Né? Então, até o presente momento, todos os astros celestiais, bem como animais, plantas e toda a criação, todos estão cumprindo o seu papel. Ou seja, uma única palavra que Deus disse no início da criação, né? quando Deus criou o mundo, ele disse, haja. Então, através da palavra, ele criou tudo aquilo que nós vemos hoje né? e até os mundos que nós não vemos. Então, além disso, esse aprofundamento, é, aprofundando mais essa necessidade de crer e de depositar a nossa confiança na palavra, nós precisamos exercitar a fé. Né? Onde estamos então depositando a nossa fé? Onde é que nós estamos depositando a nossa fé? Isso é importante para cada um de nós. Se ainda creio na palavra de Deus como santa, pura, verdadeira e infalível, esta mesma palavra tem poder para transformar a realidade de cada pessoa. Aqui, queridos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela está sempre se renovando sobre a nossa vida. E se nós entendermos que ao renovar da palavra de Deus, esta palavra renova, esta palavra opera, então, com certeza, nós vamos ver e ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. A palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus não falha. Então, tudo aquilo que Deus disse na sua palavra para nós fazermos, nós precisamos fazer. Quando Deus está nos colocando diante de circunstâncias e problemas que são maiores do que nós, que a gente não tem domínio, não tem controle, não sabe exatamente como é que a gente vai enfrentar, esta mesma palavra que permitiu que viessem as lutas é a palavra que tem promessas para enfrentarmos essas lutas e nos colocarmos diante do Senhor. Com isso, nós nos alinhamos debaixo da palavra de Deus e pela palavra que o Senhor falou, nós enfrentamos essas lutas e vencemos cada uma delas. Então, é isso que a palavra do Senhor tem para nós neste dia. Esta palavra tem poder para transformar a realidade esta palavra tem poder de transformar o caos, esta palavra tem poder para vencer os inimigos, esta palavra tem poder para nos fazer vencer em situações completamente adversas. Nós temos é, lido e temos visto né, bastantes testemunhos nesses dias a respeito de pessoas que confiaram no Senhor e que experimentaram vitórias ao confiar no Senhor. O Senhor continue dando a você a ousadia a enfrentar os seus dias difíceis, né? A enfrentar os seus problemas, porque assim, queridos, por mais que eu ame você e estejamos juntos na caminhada, existem situações que vão depender do seu posicionamento e não do meu. Então eu como pastor eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar a se posicionar. Né? Ah, você está passando por uma luta no casamento? Ah, legal, o que você vai fazer? Ah, eu vou desistir? Não, não desista que a palavra de Deus diz que você, você, ele está contigo. Agora, quando é que a palavra de Deus diz que eu estou comigo, que ele está comigo? Quando eu me posiciono? Então, para eu poder vencer, eu preciso me posicionar. Eu acho que essa é a grande a grande frase, a grande palavra da lição da escola bíblica de hoje é posicionar diante das lutas, posicionar diante das dificuldades. Queridos, terminando aí esta lição, né? A lição de hoje. Nós vemos ali que Josafá teve uma esmagadora vitória diante do exército adversário. Como é que foi essa vitória? Essa vitória foi interessante porque a ah, Deus falou, oh, vocês vão se posicionar aqui. E Josafá realmente chama o povo para um posicionamento. E aí o povo começou a louvar e adorar ao Senhor. Então é interessante que o povo parou, começou a louvar e adorar ao Senhor. No momento em que o povo estava louvando e adorando ao Senhor, o Senhor enviou um anjo e esse anjo exterminou o exército inimigo né? e fez com que eles se batessem, se fez com que houvesse uma, uma vitória estrondosa. Então é importante ressaltar que quando o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, declarando que a batalha era do Senhor, aquelas palavras animaram e motivaram o coração de todo o povo de Deus. O Deus está sempre trabalhando para nos animar. né? É interessante nos, nos dar ânimo, nos dar motivação. Quando você vai ao culto, por exemplo, na, num domingo à noite na sua igreja, ou às vezes quando você vai no meio de semana, enfim, sempre que você vai cultuar ao Senhor, você recebe também como resposta uma palavra do Senhor. É a palavra que está sendo profetizada naquele momento, que se torna uma verdade para a sua vida naquela hora, na qual você pode ancorar a sua vida, a sua expectativa, a sua confiança, a sua fé. E a partir daí, esta palavra provoca... É, desdobramentos no sentido de você encontrar vitórias para a sua vida. É importante entender isso. Né? A batalha é do Senhor, Deus é o Senhor que está batalhando por nós, e Ele sempre estará presente, mas quando nós nos posicionamos diante dEle. Né? Então, Josafá teve uma esmagadora vitória, mas isso não foi um acaso. Né? Então, é importante entendermos, é importante compreendermos como Deus trabalha Nessas questões, a palavra do Senhor nos diz que ele prometeu que estaria na batalha com Josafá, no versículo 17. O Senhor pelejará por vós. Igualmente, prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto de Mateus 28, 20, ele encerra a passagem de Jesus aqui na terra. Jesus disse: Eu estou indo para o Pai, né, ficar em Jerusalém, sejam revestidos. É, recebam a ação do Espírito Santo, mas ele promete, né, vão, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, existe um tempo determinado por Deus, que nós não sabemos qual é, em que este mundo deixará de ser do jeito que nós enxergamos hoje. Né? Será criado o um novo céu e a nova terra. Mas até lá, a promessa que nós temos é, Jesus diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco através do Espírito Santo em nosso coração. Jesus está conosco intercedendo ao Deus Pai, a Deus Pai, né, pela nossa vida. Então, nós nunca estaremos sozinhos, queridos. Você não está sozinho na sua batalha. Você não está sozinho no drama da sua vida. Você não está sozinho na sua enfermidade. Você nunca estará sozinho em lugar algum, porque Deus sempre está com você. Então, guarde isso no seu coração... Desfrute desta presença maravilhosa do Senhor, saiba que por mais que você possa se sentir uma pessoa é, sem muitos talentos, por mais que você possa se sentir é, debilitado, por mais que você possa sentir-se uma pessoa quem daquilo que você gostaria de ser, ainda assim, Deus é contigo, Ele está contigo neste dia, neste tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos?